Os parafusinhos, desliga a torneirinha aqui no off e com. Um. vocês é Thiago TGS... Nossa, fica muito rápido, né? Fala, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, como está no título, vou estar tá mostrando para vocês essa motinha que veio aqui para a gente dar uma manutenção. Eu já fiz o vídeo da 90, veio dizer é 90 cilindradas, mas é 100 cilindradas, eu coloquei na, na, na MXF, quatro tempos. E veio uma MXF 50 cilindrada, que é a linha normal, não é a competição, tem as 50 cilindradas da MXF de competição. Essa é uma linha mais assim, simples, é, é de entrada, para criança começar. Acompanha a gente aí. Desde já já se inscreve, esse vídeo vai vir vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido É uma motinha que eu vou estar fazendo uma limpeza de carburador Mas eu vou estar só mostrando ela aqui, beleza? Então acompanha aí com a gente É isso aí galera Deu pra ver aí que é uma motinha que não é muito grande, ó, você vê eu tenho 1,86, tá certo que a bancada aqui dá um e pouquinho. É uma motinha pequena. Ela, a especificação dela é 49 cilindradas, dois tempos, é partidinha na mão. Aqui o guidãozinho dela é, aparentemente é um funcionamento simples. Ela tem freia disco na traseira e freia disco na dianteira. Então é uma motinha super boa assim para criança começar. É um tamanho meio pequeno, mas é indicado até Suporta até 70kg, então se for analisar uma pessoa, puxa uma pessoa de médio porte aí, dependendo do peso Eu particularmente eu não vou nem andar nela porque eu peso 115kg, então não quero judiar da motinha Então só vou fazer ela funcionar Aqui no vídeo dá pra ver certamente que tá faltando o filtro de ar eu Já falei pro, pro dono que a gente vai encomendar, entendeu? Então vou fazer a limpeza do carburadorzinho, vou mostrar pra vocês como que é o carburadorzinho por dentro, tudo certinho E vai ser só um vidinho simples, beleza? Então vamos lá Isso aí, então aqui... Tá desligada, vou desligar a gasolina, fazer a retirada da mangueira. Aí com uma Allen 6, você vem aqui e solta o parafuso da abraçadeira do carburador. A manutenção desse carburadorzinho é muito simples, tá? Se você precisar mexer na cuba, você pode mexer por baixo, mas como que acontece? Eu quero remover o carburador, quero ver como que ele tá, tudo certinho. Então, olha lá, tirou a abraçadeira ali, pronto, aqui já saiu o carburador. Aí com uma chave Philips, você vai tirar os dois parafusos que tem na base de cima do carburador. Tem dois parafusinhos aqui, não sei se está dando para enxergar, mas você tira esses dois parafusinhos vai sair o pistonetinho. Saiu o pistonete. Está aqui o cabrador da criança, agora a gente vai fazer a desmontagem. O cabrador é super simples. Aqui é o sistema de palheta dela. É um sistema tipo um duto com flauta e as palhetas dentro. Agora vamos fazer a desmontagem. Agora vamos fazer... Tem dois parafusos aqui na base. Você retira esses dois parafusos o Philips para tirar a cuba. O motor dois tempos tem uma mania de, tipo assim, se ficar muito tempo parado, que é o caso desse daqui. Basicamente, ele... o óleo dois tempos desce tudo para baixo. Então olha para você ver, isso aqui é parcialmente óleo dois tempos puro. Entendeu? Então, dá pra você ter uma noção. Ó, parcialmente, óleo do estampo puro. Fora alguma sujeirinha, alguma coisa que fica. Daí acontece. Por mais que você coloque gasolina, gasolina nova, não vai funcionar. Por quê? Porque o produto tá cheio de óleo do estampo. Então, de preferência, fazer aquela famosa que eu sempre falo aqui nos vídeos. Não vai usar, vai deixar paradinha. Desliga a torneirinha aqui no off. Que on é aberto, Off é desligado. E funciona ela até acabar a gasolina. Aí depois que acabar a gasolina, aí você pode deixar ela paradinha. Quando você for funcionar de novo, a hora que você virar no on OFF aqui de novo, vai descer a gasolina com o óleo dois tempos. Se ficar a gasolina no carburador, vai virar, tipo assim, dá uma evaporadinha na gasolina e acaba ficando só o óleo dois tempos, que é o que acontece em quase todos os dois tempos. Aí você evita uma manutenção. Agora voltando para o carbura. É um carburador que particularmente não está sujo, é mais a questão do óleo dois tempos mesmo que estava aqui entendeu? Então, só fazer a limpezinha, passar uma gasolininha nele e tal, é, desobstruir, tirar as chiclei aqui pra dar uma olhadinha se não tá sujo, fazer a montagem. Vamos fazer isso bem rápido. Para dar uma olhadinha o combustível que tá dentro dela. Eu tô tentando dar uma esgotada, coloquei no off aqui, tá saindo basicamente uma gasolina bem ruim, com bastante óleo dois tempos. Isso ajuda a moto também a ficar muito fraca e fora também o o acúmulo muito grande de óleo né Então sempre tenta fazer a, a medição Correta de óleo Então a parte do carburador está pronta Agora é só fazer a montagem Vamos colocar ele no lugar Entrou, alinhou Tenta deixar ele o mais reto possível Só apertar Prontinho, agora a gente faz a ligação da mangueira de combustível. Como eu falei, esse motor aqui é um motor muito simples de manutenção. Beleza, agora a gente vai fazer a mistura da gasolina. Aqui ó, aqui a gente vai estar usando um óleo do tempos da Ipiranga. Aqui a gente tem 200 ml, que é indicado para 5 litros de gasolina. Como a gente aqui, o cliente trouxe, um, não dá nem 2 Vamos dar um, um pouquinho, eu vou estar tá colocando aí umas 50, 60 ml de óleo dois tempos nessa gasolina para garantir, beleza? Então acompanha aí. Legal, me litro? 50 ml. Vou pôr... Meu copo tá meio zoado, mas... colocar 50 ml que é mais garantido e se você comprar do da marca steel que é um óleo dois tempos mais forte você pode estar colocando apenas 20 ml por litro e ela é bem mais concentrada beleza Vou colocar aqui um pouquinho o mais correto mesmo é você ir pela orientação do fabricante. Tem fabricante que indica mais, tem fabricante que indica menos. Então procura sempre saber a especificação da tua moto. Ou a preparação do teu motor. Prontinho. Gasolina pronta. Vamos abastecer a criança. Abastecido a tampa, e vamos ver a gasolina descendo, desceu a gasolininha, vamos descer ela no chão agora para a gente funcionar. Um motorzinho dois tempos funcionando uma cera, dois tempos, é barra. Vocês viram que eu mantinha tesão? Agora eu vou mostrar pra vocês aí como que eu manjo de empinar, beleza? Então acompanha aí. <tomando> assunto é duas rodas, a gente tem a perfeição. Piloto desde pequena, coroa com preocupação. Os bodes sem restrição, placa eu sem quer. Cap... Vigo, um Motinha Filé? Galera, então essa foi a MXR 50 cilindrada. E desde já agradeço por ter ficado até aqui no vídeo. Muito obrigado. Olha que fumaceira que é tá daqui. Então já deixa seu like, comenta aqui embaixo se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos e logo logo tem mais vídeos aqui no canal, valeu? Então tamo junto, fique com Deus, segue a gente nas redes sociais e também não deixa de participar do WhatsApp, vai estar tá no link aí na descrição pra participar, valeu? Tamo junto, até mais, tchau!